Que merdas é que nos falta falar? Do Elon Musk? O Elon Musk nunca falamos por acaso. É, redes sociais? Também nunca falamos. É. Esquerda contra a direita? Ah, uh, peraí, peraí, peraí, peraí. mostram estás a ver como é que vão acabar com a pobreza, vão investir dinheiro nisto e naquilo e a pobreza vai toda o caralho. E o Elon Musk é a pessoa que... Não é pobreza, é fome. É f... Sim, fome, por sim, fome. Um, e o Elon Musk é a pessoa que abanca os 6 bilhões. Certo. O capitalismo ganha. Nós, tivéssemos introduzir quantia exorbitante de, de dólares, normalmente, acabávamos com este problema muito crasso ah, do mundo. Sim. Esta fórmula propagandista, pá, já ouça há imenso tempo. E quando eu era puto, questionava mesmo sobre isso. Mas a ideia de Jeff Bezos é fazer turismo. A ideia do Elon Musk é, é uma colónia-marte. É. São coisas diferentes, totalmente... Exato, é isso. É... Só sob... que sob... Sob... sob um ponto de vista mais pragmático, ambos querem ir para o espaço quando há problemas a resolver na Terra. Se por acaso, amanhã, 10 Teslas uh, fizerem cometer um atentado terrorista, estás a 10 Teslas. 10 carros? 10 carros, Tesla. Uh, uh, atropelam 10 pessoas, de certeza, o Elon Musk Mas passa Mas carros, para ser um têm que ser castanhos. Se forem brancos, 10 <risos> carros, se forem, forem problemas mentais. Se forem brancos, Aquilo é um, é um regateio. Estás a ver? Por que é que a oposição não pode apresentar uma coisa plausível? em vez de ser uma coisa até um bocado estúpida. Porque o plausível não vende tanto. Vamos subir o ordenado mínimo de 700 para 710. Vai-te dar quantos votos? Vamos, vamos, vamos tirar a Rússia? Mas lá está. A, a questão do comunismo é que o controlar todos os meios é por inerência um regime ditatorial. Em que é que eu preferia viver? Na Moldávia nos anos 70. No epítome, foda-se. No epítome. <risos> Imagina que terror, meu. pronto tu eras a resistência. Esquece. Tu não eras nada a resistência, meu. Aquilo era uma, era, era uma, uma terra completamente esquecida. Aliás, por isso é que ainda tem lá no meio um país que nem existe. Pois é, existe. não existe. A Transnistria. Um sim, existe, que... mas não é reconhecido. É viver em Moscou, viver em Minsk, viver em Kiev. Pá, poderia ser que pintasse. Agora, viver na Moldávia, meu. Campos. Era Trabalhar isso, nos sim, campos. Mas era isso. Era isso, era, ah, era um isso. Pequeno era numa zona rural. O sujeito aqui tem uma eu, eu... De um nuclear nos dentes. Não, não é sujeito. Foi na Moldávia que viveu primeira vez, estás a ver aquela cena que o pessoal faz nas árvores, tipo as iniciais, mas. Sim. Com, com balas de pistola. <risos> com <a> parede. <risos> se calhar nos mais e não sabia. É isso que era, é, isto é tudo enviesamento histórico. Se, se a China corta laços com um país, -te tira, te os Zú, tira os pandas dos Zus. Isto é facto. Realmente é. <risos> Realmente, bro. É um. É um Foda-se, é fortíssimo na, na negociação. Olha, está a dar-me pandas. <risos> <risos> Pede like, nós não podíamos like ou não podíamos, temos muito mais likes que o normal. Pessoal, Aham. é pessoal, um gosto pessoal, hora viva! <risos> Sejam bem-vindos ao quinquagésimo, ou bem-vindas, ou bem vindos ao quinquagésimo episódio de Nuance. Tenho que pedir like, por causa uh, tá da insistência do meu Micastro. Não sei pedir like, meu. Não consigo. O que é que tu sabes fazer, Francisco? Temos que escrever -te um guiãozinho. Vamos? Eu, pá, eu podia escrever, eu prefiro fazer uma cena. Eu gosto de ouvir coisas que sejam mais... Naturais. naturais. Orgânico. mas fazer um texto fluído que, fluídas, que consigas, não e vamos assim vamos. vamos agora porquê porque por exemplo mesmo mesmo quando é alguma coisa que esteja bem escrita e dita por alguém que sabe dizer em alguns podcasts que eu ouço me faz impressão nota-se ali um claro uma clara mudança de tom por isso eu prefiro prefiro usar isto como continuações ou inícios de conversa pai tenho dificuldade <risos> Começar o podcast. Uh! <risos> Bacana saltou, bro. <risos> yeah. 50 episódios de nuance. É um bom Como lugar. diz o Galad: o uh, eles não, não disseram é. que não íamos cons conseguir chegar cá. Eles não querem que tu ganhes. Eles não ouvem. <risos> Eles não ouvem. Another one. Another <risos> one. Estamos aqui. Mas Quase chegou um... até bué. Quase um ano. Pronto. E acho que está dito em relação a isso. Sim, mas... Olha, das poucas coisas... Um mês para fazer um ano. Sim, mas também não me interessa. Das poucas coisas... Interessa. Interessa. interessa. <risos> das poucas coisas... Olha, antes... Tirou o Piflas para fazer um bolinho. <risos> Com uma velinha em cima. Que é um grande pasteleiro o Que é um grande pasteleiro, senhor. Um... E like, e deixar like se puderem, também se não puderem, é vida. Mas, tipo, um ano, todas as semanas, é tipo, isto... É muita dedicação. É dedicação, tipo, é... Já nem sei o que é que vamos falar, né, tipo, é tanta coisa. Já se escutou hoje, é prova disso já se escutou a fonte. exatamente, pá, temos sempre coisas que nos vão dando, mas... Que merdas é que nos falta falar? Do Elon Musk. Elon Musk nunca falamos por acaso. Redes sociais? Também nunca falamos. Esquerda contra direita? Ah, peraí, peraí, peraí, peraí. Twitter. Twitter. Irritações do cara. Nós nunca falamos de Twitter. Cenas que te irritaram. Também nunca falámos sobre isso. Rent mil sobre merdas. Nunca também nunca. Rui Unas também nunca. Diogo nunca, Nunca. Nunca estamos mesmo. Chega, che che nunca, Se, bro, chega, nunca falámos do André Aventura, mas é uma merda que nunca falámos. Que é de quê? Dos descobrimentos. Não, estava a pensar. tu a fazer. Já sei o que é que nunca falámos do António um Costa. Daqueles bacanos que saltam de que fazem a uh, uh, parkour em cima de prédios sem proteção e depois morrem. Parkour. Ah. Nunca falámos sobre isso? Pois não. Mas tens alguma coisa a dizer? São burros. <risos> olha, por acaso, há uh, uma conta que podem seguir no Instagram: é Jones, jo Jones <risos> Kendred. É, não, não Mega respeito. Eu gosto de desportos radicais. Então, olha, pega numa pistola, estás a ver, é. joga a roda da roça sozinha e filma. Oh. É um desporto radical. Há pessoal que deve adorar não. essa merda. Bro. Não é diferente, Joãozinho. Adrenalina? Até porque isso é, isso é um jogo de sorte. Ah, sim, não há sim, controle, sim. mas, óbvio, mas parkour até que ponto é que também não é? Ah, não, um tens o chão short. um bocadinho molhado. Ué, Mérito, um Francisco, é. pois <risos> o pai, olha-me ah, ah, que este está a dizer: o chão um bocadinho molhado. Ya, yeah, porque normalmente o que tu vês é assim, aquela eu chuva miudinha, e vês pessoal a saltar por que o, o Luís Bernardo está a dizer: é porque eles, que quando fazerem os saltos que tu vês filmados, eles não veem lá. Um pombo cagou ali, foda-se mas uh, uh, uh, uh, a Pronto, ah, f... um pombo cagou ali, também podes ter uma banana debaixo do teu carro que te faz despistar como um kart de Mario Kart. Já tu tens sorte nesta disse vida um agora. grande poeta chamado Mike Shinoda It's 10% luck, 20%, 20 skill, 50% skill. Mas há pra... é sempre 10% luck, bro. Não, mas claro que a sorte está sempre envolvida nas merdas. 100% reason to remember the names. Se esses gajos fazem isso e há quem goste, da, ainda por cima agora na era digital diz ver, Faça o um mega props para os gays. Olha, vi um filme, só Sim. mesmo interessante, pai. Interessante. Sim, viu me de certa forma. Chama-se Bike e é uma história verídica de um bacano que era, uh, que era neonazi. Quer dizer, era puto e foi educado no meio de neonazis, estás a ver? Matou o pai okay. com uma facada nas costas porque o pai uh, dava porrada na, na mãe dele. Foi preso Sim. foi adotado por um black. Uh, por um casal, um, tipo uma, uma, uma branca e um black, é sempre assim não me porque porquê, um, e, um, <risos> e o gajo foi campeão de BMX, tipo, um, e era neonazi, e foi tipo a relação que ele teve com o pai adotivo neste caso, uhum. porque já era black, estás a ver? sem Ter tipo, descartado a família dele, supostamente okay. que eram os neonazis. Acho que é muito engraçado. E é, e é verídico. Mas okay. a relação dele melhorou por causa da bicicleta, eu não percebi. Sim, o pai ofereceu, o pai, o pai, o pai o dele ofereceu-lhe uma bicicleta porque encontrou um panfleto no quarto dele okay. uhum. e pronto, ele começou e ganhou uma prova. Mas é muito difícil, tira que as bicicletas, pronto. Mas é muito, é é as relações é que, sim, humanas sim, sim. entre as pessoas é muito Mas, difícil. Mas tu estás a falar daquilo? De, de como a tua relação individual com alguns seres humanos influenciou a tua perspectiva política? É isso? Ah. O que é que tu queres dizer? Não, estou a falar, é, é um filme fixe. Ele okay. disse que o Não dizer que é um filme fixe, explica-me porque é que o filme é fixe. Mano, ele em celular É muito curto hoje, porque... Um, veres o... Por exemplo, quando o, o, o pai dele foi para lo ou seja, o pai da dele foi para lo à, à prisão. Não é prisão, que já era menor de idade. Sim. Uh, o gajo tinha aqui uma suástica tatuada. Uhum. E o gajo virou-se e diz: olha, tatuou do outro lado para tipo para, para, para, para não ir para ficar equilibrado. Sim. Na, disse uma piada, eu não estou conseguindo recriar a piada. Sim. Mas e é fixe ver como é que a, a, a relação deles começou à porrada, foi mudando com a... eles partilharem, estás a ver? Ele, ele foi neonazi até que idade? Até aos 12, 13. Oh, oh não, não é oh. Ele, ele, ele na prisão andava à porrada com os blacks estás a ver? Ele não foi, não ele... o... Sim, está bem, percebe-se, mas estás a falar de um ser humano que ainda é perfeitamente moldável. Mas também tem coisas enraizadas. Tá tipo, é, não não Paulo, estamos a falar, isso, estamos a falar isso, de um gajo que chegou lá no meio. Isso pode, isso pode ser muito... Acredito que seja uma história enternecedora, É por isso que é contada num filme, é por isso que gostas. Agora, isto é uma história dificilmente generalizável, não é? Claro, Mas, claro. putos de 12 anos é que, é que se, é se auto-intitulam neo-nazis? Claro, São pessoas altamente influenciáveis claro, claro. logo à partida, não é? Porque já paparam coisas... É claro que podem papar outra coisa que o mundo lhes dá. Neste caso, alguém, uma figura paternal que discorda deles. Mas a forma como discordou forma foi, é diferente. É né? tipo, tu não podes ser isto tu queres ser É um documentário. Não, não é um documentário. <risos> não, é, é um filme baseado em um factos factos verídicos, verídicos, mas não há um documentário já que aqui na nossa sugestão cultural uh, eu posso aconselhar dois filmes que estão nos cinemas Dune e The Last Duel é fixe o Dune? É, eu, vou, é, pá, eu vou aconselhar pá, o The Last Duel é fixe a solo mas o Dune é um primeiro que se espera que seja para uma trilogia tem 3 horas essa merda não tem sim, sim, sim. Mas... Tem, tem muita coisa a acontecer o, mas o The Last Duel é engraçado Porém, eu gostei muito do filme. Se o visse em casa, eu não teria passado os primeiros 25 minutos. Porque é, são americanos a fazer de franceses medievais. Ah? Yeah. Obelix, por tá é. O Belix, está aqui. Imagina, <risos> em vez de ser o Jean de Carrouge, John de Carrouge. Que é o John de Carrouge. <risos> e irrita-te esses... E isso faz com que eu não consiga. Como é suposto sus suspender a minha descrença Então estou a olhar ali, ainda por cima só atores conhecidos Tenho o Matt Damon, o Adam Driver O Ben Affleck E, e é difícil despegar-me Gênero... Mano, eu nem sei se estou a ver Aqui o, o John carros ou... ou o O Jason Bourne Já, yeah, estou a perceber Portanto, ao início custou, custou Essa parte, mas de resto Grande produção, um guião muito, muito bom E yeah. é uma realidade interessante Aliás... É muito interessante sobre outro ponto de vista, mas como tu não o viste, eu não vou dar aqui spoiler geral. Mas é uma análise interessante de filme para se fazer. Mas, deixa-me só, o Dune é com o Jason Mamoa, não é? É com o Jason Mamoa. Estou com o a ver esse gajo que é muito Não O problema é, tipo, o Dune tem alguns problemas. Por exemplo, estás a ver o Jason Mamoa? Que tesudo, mano. É sempre um badass, não é? É difícil do Jason Mamon fazer outro tipo de personagem que não um gajo forte, pelo menos fisicamente. Ele, sei, ele é imponente. Eu, ele nasceu assim, como uma cena é atores que, é imponente. que ele é imponente. têm um, papel, um tipo de papéis em que são muito bons. Não é, não é ele não ser muito bom. Ele não bom. Neste momento não pode ser outra coisa, porque já se mostrou aí. Jason Mamon é, é muito e, e, e, <risos> É verdade. E é verdade. características. Mas o personagem do Jason Mamon, no Dune, chama-se... Duncan Idaho okay? Duncan Idaho okay. que é um estado Exato. americano num planeta num universo que nem sequer deverá ser o nosso a saber há um gajo que anda numa nave espacial basicamente que se chama Duncan Idaho essa merda corta completamente o filme no não, corta completamente, faz parte não é daquilo é? Não, não, não faz... Eu que estou a dizer, estou a dizer que é uma hipérbole Não corta completamente do e não gosto disto, Mas cheguei... eu cheguei ao fim e ri... comecei a rir-me de... Desse nome De outros que lá Do facto, tipo, dos gajos conseguirem Explodir com um forte inteiro Mas lutarem de espada Mas é suposto eles serem franceses É suposto eles serem franceses Não, não, não, é só só dois Dune, são dois filmes diferentes ah, okay. são the last duel, este é o Dune O Dune é... É baseado numa, num livro de ficção científica, ou num, numa saga de livros, nem sei bem, escrita há, há sei lá, 45 anos atrás. Okay. O The Last Duel é, é um filme é completamente outro, okay, diferente. Okay. É baseado numa história verídica sobre dois gajos que se atiaram por causa de uma chavala. Ok. É o costume. The não Last é Duel. Não é bem assim. Pois, mas não é bem assim. Então essa parte é a parte que, é, é que tem pior. Um, e... E o facto de estás a ver um filme sobre, com tecnologia hiperavançada avançada em que há bombas que destroem a tua casa, imagina? Mas depois os gajos vão estar com espadas. Parece um contrassenso no nosso universo. Uma ficção. Sim, sim, sim. Pronto. É mais nobre também. Tá, ah, é. Combate corpo a corpo. Claro, bro. Elon Musk. Era, o que, era a transição que eu ia fazer. Mas eu gosto assim destas tal mas eu ia dizer, olha, uh, são novos mundos. São novos mundos. Porque a vários níveis, e já me dirás o que pensas, a vários níveis, esta interação, a interação desta semana, do Elon Musk com o mundo, basicamente, não é? sobre como 6%, 2% ou 6% da riqueza dele daria é para... 6 bilhões. Certo isso que era 2% da riqueza dele 6 mil milhões de dólares daria para erradicar a fome no mundo acusação feita pelo diretor da WFP numa entrevista à CNN, isto é tudo layers que é uma instituição como, a, como o, um organismo das Nações Unidas a CNN em particular tem lá um gajo a chamar o Bezos e o Musk a CNN contra o Twitter Contra o Twitter no sentido em o Musk não precisa de ir a nenhuma, nenhuma antena de televisão Bom, nenhuma estação de televisão não precisa de, de ir a nenhuma mídia tradicional para passar a, a mensagem que ele quer ele, ele faz o tweet da lá, então mostra lá eu, eu vendo parte das minhas ações da Tesla eu, mesmo, eu, vou, eu vou agora vender ações é da Tesla e e, e dar o dinheiro eu vendo parte, eu dou o dinheiro Mostra-me como é que vais fazer e ser transparente nas tuas contas. Que era uma coisa muito difícil de fazer há poucos anos atrás. Um indivíduo, de forma independente, ou uma corporação qualquer, ter resposta. esse direito de resposta isso, tão isso, imediato. Isso, isso posso... Eu hoje estou muito cansado e peço desculpa às pessoas. Chico, acho que vais, vais ter que ser tu um, a guiar o Tornó. Tem que isso. ser o Ronaldo deste eu, eu tenho... Eu estou muito <risos> cair <salsecaio> hoje. <risos> um,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 os 6 bilhões, certo. o capitalismo ganha? Porque é uma pessoa, Boa não é uma entidade, não é um Estado. É uma, uma pessoa que acabou com aquilo. É tanta... um capitalista. Tá. Sim, mas é uma pessoa que tem tanto dinheiro que pode acabar com a fome no mundo. E pode passar por cima de países inteiros. Sim. Porque Sim. Ganha o capitalismo? Tens porque que... o comunismo era incapaz. Tipo, se imagina, numa cidade um comunista, governo, isso era é incapaz de. Obviamente que os ricos também. Por isso é que o socialismo é internacionalista. Porque ele só funciona se o mundo todo funcionar. Por isso é que a Guerra Fria era um, era um combate tão global. Porque ambos os sistemas precisam de uma grande parte a funcionar. Mas o, o, o comunismo, a, a utopia socialista. Que não é necessariamente aquele comunismo que nós, como nós o, o visualizamos. Muito menos o português. <risos> Mas o português, não, nada em Portugal tem nada a ver com o resto. Tudo é, é diferente. Tem que, ser, tem que ser absolutamente mundial. Tem que ser um sistema uh, que controle todos os... os que controle. Tem, que ser, tem que supervisionar todos os meios de produção. Sim. Pronto. Mas isso não importa. Se ganhou. Eu acho que o capitalismo não ganhou. E até foi esse o ponto que eu que eu procurei levantar com a Andrea é que o, o Elon Musk é dentro do sistema capitalista, porque é, é a partir dele que vem tudo, é, é uma espécie de um contraponto, na minha opinião, mas isto também é claro na maneira como se coloca e se posiciona, se posiciona exatamente por, estas, por isto que eu estou a dizer, da maneira como se posiciona contra uma série de poderes instituídos pela visão que ele tem o megalómano. Exatamente. É o megalómano. Para mim, do chefe. Do, do chefe. Chef. Não, são, yeah. são, são, são megalómanos altamente funcionais. Sim, mas eu acho que ah, um, a nível de características, também eu não os conheço, não é? Sim. Não posso estar a falar. Mas aquilo que me parecem é ser, acho que são duas pessoas muito distintas uma da outra na ah, forma sim, de pensar sim. a riqueza. Completamente. o opa, O... o e lá está, não é segredo nenhum que eu tenho apreço, mas também muito receio do Elon Musk, ele tem, tem uma visão muito própria, é um visionário. Como é um visionário megalómano funcional, está a concretizar de uma maneira ou de outra as visões que vai tendo, com mais ou menos atrasos, de maneira mais ou menos... O Jeff Bezos também tem uma visão, mas a visão dele no fundo passa por, parece-me, domínio absoluto, Hum, riqueza absoluta, por exemplo, eles, têm, eles são ambos criticados por, por, por estarem a entrar no novo negócio espacial, não é? Mas a ideia de Jeff Bezos é fazer turismo, a ideia do Elon Musk é, é uma colónia Marte, Sim, é. são coisas diferentes. totalmente diferentes. Exato. é isso, é sobre só que, sob um ponto de vista, Diz, dizem algumas, algumas correntes políticas mais pragmático. Ambos querem ir para o espaço quando há problemas a resolver na terra e é por isso que é tão fácil, é por isso que é tão fácil de atacar é fácil em termos mediáticos, de de como, como, como fez mas o Michael Tim. Eu estou Beasley. a perceber o que estás a dizer, mas vem, eu só disse isso numa, numa de, por exemplo, a nível de impostos, que ele os impostos sim. são mínimos, estás a perceber? Sim, Se, uma pessoa que faz Imagina era 50% do dinheiro de dar a impostos, e o imposto ia, ia para o Estado. Estás a ver? O Estado sim. é corrupto em hum. muitos dos casos. Ou seja, o dinheiro. Não, vá, não é, sim, não a minha, é, essa é... a ideia do Estado que é corrupto ou não, mas já lá mas, vamos, tipo, continuam, imagino, continuam. Eu, não, eu não imagino que o, fosse esse dinheiro que fosse acabar com a fome no mundo, estás a ver? O investido, ou seja, em, em impostos para o Estado, o dinheiro não ia ser emprego se calhar nisso, se calhar ia ser mas, em, é... em armamento, em início, é ele... mas é, é essa, é essa, é essa uh, esse outro confronto entre dois mundos que eu, que eu que eu estava a ver, estava a pensar e a regozijar-me. Que é, eu desde puto que eu sou isto. E vocês quase certeza que também. Determinado organismo das Nações Unidas ou ONG ou organização internacional qualquer, um alto comissariado ou um, olha, um comissariado da, da Comissão Europeia, diz, nós tivéssemos tivéssemos introduzir quantia exorbitante de, de dólares, normalmente, acabávamos com este problema muito crasso ah, do mundo. Esta fórmula propagandista Pá, já ouço há imenso tempo. E quando eu era puto, questionava mesmo sobre isso. Pô, então, quer dizer, quando falavam das pessoas que morriam em fome no mundo, morriam, de fome, morriam à fome no mundo, Pô, então, se há um valor, se este organismo diz que há um valor, opá, vamos tentar que todo o mundo se dirija assim, para acabar com o sofrimento dos outros seres humanos, que estes são os valores pelos quais nos pautamos. Mas depois o mundo é mais complexo, não é? Sim, mas exatamente é por isso que eu estou a dizer. Se uma pessoa tem tanto dinheiro que tem a possibilidade, ela própria, sem dever nada a ninguém, de acabar com uma coisa, percebes? A questão é: como tu dizias, vai acabar? Pois, não sei, mas va vamos, eu sei. E o choque dos mundos é esse: é a propaganda e, o... e a operacionalização. Repara, no caso das Nações Unidas é muito interessante porque não há supervisão daqueles organismos. Há pouquíssima. Eles fazem relatórios financeiros, etc. Que é diferente uma contabilidade aberta, como se pede agora, por acaso. Como se pede agora. Como o Musk diz que exigiria agora. É que... Não havendo supervisão, é muito mais fácil... Eu não diria corrupção, que também é... Mas o desperdício e que aquilo que tu apontas sempre ah, com este dinheiro nós fazíamos X num universo em que tudo era muito otimizado não existe. Sim. Portanto, não significa que atirar dinheiro para um poço a fazer com que o poço Escorra perfeitamente o dinheiro para onde tem que ir. Não, vai fugir muito. Sim, tu, e, essa é a ser... que... e daí tu tens falado em governos corruptos, que as instituições tendem a funcionar dessa maneira porque são controladas por humanos. Sim, mas, como tu... mas, exatamente, tipo, se, se tudo tem um preço, né? como tudo disseste muito bem, eu desde puto que ouço isto, Sim. toda a gente desde o puto estou visto de género, para acabar era preciso 10 bilhões e acabava-se com, com os icebergs que podiam todos ficar todos bem, estás a ver? Tu tens um não, preço para as alterações tudo. climáticas, é, é, o, é, é o por acaso, é, o único, é a única questão para a qual nunca deram um preço. É a verdade, não, mas, mas... Não, mas, mas é engraçado, é engraçado. Porque, porque é uma, eu estava é a ver, há bocado antes para aqui, vi a cena de. Como é que se chama, meu? Eu, mas um preço. Mal, estou muito mal de nomes. Como é que se chama esta... Okay. esta concentração de motardes que houve para falarem de, das alterações climáticas? <risos> clássico <risos> Glasgow, dia 26. Ah, Estava a falhar no nome, desculpa. Eu estou sim, mesmo cansado. Sim, sim. Esta Cimeira. Esta é concentração é a, salva a Cimeira. Estava <risos> a ver isso antes de ir para aqui. Sim. E toda a gente deu soluções. Sim. Estás a perceber? Ou seja, mas para fazerem. Eu vi lá um dos responsáveis estava a falar e disse que precisavam disto para fazer isto e para criarem merdas nos oceanos para tirarem as merdas certo. dos oceanos. É mesmo cimeira do clima. O meu português está ótimo, está mesmo Sim. simples e percebe-se. Sim. E é preciso investimento nisso. Uhum. Ou seja, obviamente que não é para acabar com. Não é para equilibrar. Não é para. Ac... Não consigo falar hoje, desculpem. Não consigo falar hoje. Vai tu. Estás não não a, a precisar de energia. Vamos todos dar energia ao Castro. Toda olha. a gente levantar as mãos ao em culo. casa. Toda <risos> a gente levanta as mãos, carrega. Que Aproveito para carregar no like. Se estiver a, a ver no YouTube, no Spotify, adicionar o episódio aos favoritos. Pá, o que eu estava a dizer: vamos carregar para, para o aquecimento global. Mas se há um preço para as coisas, estás Sim. a ver? Então porquê é que no, toda a gente no mundo, ou os países mais... Acabem, bom acabar com isso, porque há dinheiro para isso, né 6 bilhões não é muito dinheiro. Pensares mais escala tipo mundial Sim. Percebes o que eu estou a dizer? O, o Elon Musk hoje passou o... o, o é mais rico a Finlândia, não foi? foi hoje não ideia. Ou seja, a Finlândia não é propriamente boa. Sim, mas a, a, a questão é que a riqueza da Finlândia amanhã é a mesma. Se por acaso amanhã... 10 Teslas uh, fizerem cometer um atentado terrorista. Né? 10 Teslas, portanto, 10 carros. 10 sim. carros, Tesla. Uh, uh, atropelam 10 pessoas, de certeza. O Elon Musk parece ser mais passa pobre. Ser uma... Portugal, tem que ser mas castanhos. castanhos. Se forem brancos, são 10 carros. <risos> Se forem... forem problemas mentais, eu nem acho que não funciona. É. Há muitos Teslas brancos. Há muitos teslas <risos> brancos. <risos> Exato, tem que ser aqueles castanhos. Pá, <risos> <risos> ai caralho, mas sim. Uh, mas pronto, era só isso. eu, eu quando, falei, quando falei disso, é porque lá está, é, é uma pessoa que tem demasiado poder. E como tu disseste bem, já... para okay, bem, há 10 episódios atrás, mais ou menos, que tu disseste que não concordas que ele possa, tem que ser controlado Sim. e que não vamos dar poder, poder político ao Elon Musk. Certo. Só poder económico. Porque depois também vai a ser muita merda. E eu concordo com isso, mas lá está. Mas é o que estão a dar com isto. Ele, na verdade, já tem poder político, simbólico, mas... Outro gajo que, que quem se, não se fala muito é o Bill Gates, que tem poder político de facto. E há anos. Há muitos anos, porque a Fundação dele financia muitas, muitos organismos das Nações Unidas, por exemplo. Uh, ou seja, está presente politicamente em vários sítios. Ele pode não utilizar desse poder político. Mas convém, quanto a mim, que nenhum tenha à partida. Não. E temos que arranjar soluções para isto. Há quem diga que as soluções são impostos, mas as elites, as classes dominantes arranjam sempre maneira de fugir aos impostos, no sentido em que acham que o seu capital é, é, é, é utilizado da melhor é maneira. É, tão simples quanto isso. Normalmente é isso. Ainda que, ainda que uh, há, há, uma, há uma série de estudos muito interessantes Que nos chegam à conclusão, e estes estudos isto nunca é 100% fiável, mas é por acaso não me lembro agora o no nome dos autores de que é mais fácil uh, enriquecer mais fácil em termos de percentagem da população enriquecer nos países nórdicos nomeadamente na Noruega e na, Su na Suécia e na Dinamarca que têm impostos, tem uma carga fiscal muito elevada e muito menos desigualdade social do que nos Estados Unidos que é um país muito mais liberal em termos económicos, ou seja, o American Dream aquilo que é vendido como aqui é muito fácil, não tens muito impostos o Estado não se mete na tua vida e etc, etc, etc em termos, de, em termos percentuais e ajustados é mais fácil uma pessoa chegar a milionária porque acho que a meta, a meta era o valor pessoal de um milhão de, um milhão de não sei se era orçado de dólares, a chegar a milionária nesses países do que, do que nos Estados Unidos em termos percentuais é muito mais penso menos pessoas, não é? Não, não, não. Termos, isto é por isso é que eu estou a dizer. Em termos percentuais. Imagina, os Estados Unidos têm uma população de 10, eles têm uma população de 5. É eu acho que a educação é também tem uma, uma, uma parte muito importante também no final. É a educa claro. educação nos Estados Unidos é, é, é péssima. A educação, o transporte público, tudo aquilo, tudo aquilo que, o nosso, que o nosso querido PCP, não é? Esquerda ou patas como somos, <risos> tudo aquilo que o nosso querido PCP está sempre a pedir. É isso que os países nórdicos têm. A questão é: tu tens uma carga fiscal elevada e tens um sentimento de retorno pelos impostos que pagas muito elevado yeah. nesses países. O sistema de saúde. é yeah. coisa a que é difícil sabes? de responder. Sabes? Diz, diz. O gajo está aqui com uma dúvida existencial. Não estou, é, é, é só sobre, sobre ordenados mínimos. Hum. Eu acho que porque falaste de PCP, eu, eu já era para falar contigo sobre isso, daqui no podcast, que é, eu concordo que o ordenado mínimo em Portugal é muito baixo, tem que aumentar, claramente. Sim. Tu aumentares, com o PCP queria, de 650 para 850, não era? Sim, não é 650, eu acho que é está mais perto de 700, sim, mas de qualquer maneira, 600, é uma discrepância é muito grande. Tu não, tu não, isso aí não ia tipo, fechar tipo, milhares de postos de trabalho? Sim, e, e, e, também, e também em teoria est, est, est, não estou não a falar gradualmente, est, estou a, não, não a falar tipo. No estrito senso, de imediatamente sim. No imediato, sim. Uh, Lá do senso, também podes conjeturar que também ia promover muito a economia paralela. O ordenado mínimo só é cumprido. Se te pagarem com recibo. Sim. Né? Se pagarem também a segurança. Porque senão, não é? se estava só a pensar porque depois porque de uma crise gigantesca questão... claro, estás a ver esta menos do... trabalhos em um caraca a questão do ordenado mínimo esta discussão é porque de um lado tens um, tens a preocupação com aquele que é o poder de compra imediato dos, dos cidadãos e cidadãs e cidadãs não sei como é que se pronunciaria isto <risos> um, pessoas e... Mas não é, só das, não é só das pessoas, não é das pessoas, desculpa, não é nas pessoas no sentido geral, porque tu quando convencionas que a tua visão é partir de um Estado tens de estar a olhar para os membros efetivos daquele Estado, hum. percebes o que eu quero dizer? Sim, sim. Ou seja, um traficante de droga não entra nisto, uma pessoa que esteja um ladrão, fugida, um uma pessoa que esteja sim, fugida não entra nisto, pronto, teoricamente na prática sim. sim, porque estabelece relações económicas, mas deixa-me nos formalismo. Um, como é que eu ia? Ah, o, bem, o poder de compra dos cidadãos e tudo de maneira inclusiva versus a capacidade das empresas de criar potos de trabalho, de se desenvolver tecnologicamente e etc. E são estas duas visões que entram em choque porque para tu pagares x depois depende de, várias, de vários fatores mas para tu pagares 850 euros de ordenado a uma pessoa ordenado bruto significa que já pagaste 28% de, sabes que é 28% à segurança social desse valor significa que desse valor vais retirar 11% para a segurança social, porque há dois lados da segurança social, há do empregador e do empregado já são 38% desse ordenado que não é líquido para o trabalhador e depois ainda há uma retenção na fonte IRS no caso estas coisas nos 850 euros isto não se aplica porque é o, o salário mínimo, tendo em conta as regras que há. Já adormeceste? Não, estava não, era, não eu adormeci, tava, Era, mas, mas era, mas por acaso <risos> é isso? É, tipo, eu eu, eu pensei não sei porque pensei nessa merda que eu estava tipo, a ver a, a minha. A as lojas todas e os restaurantes estão na minha rua e eu pensei, estes bacanas fechavam não, todos não, mas, depois, quatro empregados mês, mas eu também três três ou pela, pela, pela visão não. pela visão do mercado <risos> tu também podes dizer, olha, se não consegues pagar <risos> o salário mínimo mas a pessoa ia teus... trabalhar, por desculpa pois a pessoa ia estar a receber 650 agora e, de, e tinham quatro empregados, passavam até dois e ia receber 800 euros quando ia estar a receber o porque a trabalhar por 2 a questão é, é tipo, se fores olhar para o mercado livre para a mão livre vais dizer, olha se tu não consegues pagar nem um ordenado mínimo aos teus trabalhadores e és iluminado pelas forças do mercado porque é teoricamente justo então nem vale a pena existir. Yeah. Tá entendes? Bem. se o teu negócio não é rentável olha pronto, não é rentável o que é que acontece em países com redes sociais diferentes a maior parte destes, das pessoas que começam negócios fazem no de acordo com as regras porque sentem retorno, a maior parte das pessoas que não é a maior parte, mas há uma porcentagem maior de negócios que são bem sucedidos porque as pessoas sabem o que estão a fazer, Tem maior ou okay, é tem mais educação e há uma cultura diferente. Ou simplesmente. Do... simplesmente, eu estou num país que vive do turismo e de repente há uma crise mundial e vai ter... Ah, sim, isso são, não, isso são coisas diferentes. <risos> eu não, estou não. a falar neste momento não, não, mas, mas a a a nossa história. A falar em momentos... Mas eu, eu estou a cobrar neste momento com países que têm as suas fontes de, de rendimento, não necessariamente no turismo. É sim, por aí. mas eu estou a falar da realidade E que às vezes não é tão bom. Isto. Por exemplo, a Irlanda. A Irlanda é das economias que mais cresceu no último ano. E a Irlanda há muitos anos que cresce. Porquê? é um quase um, um não, não é um paraíso fiscal mas é um país que dá muitas benesses fiscais bro, bro, e é lá que é lá que é lá que as que as, multi, que as, que as, que as multinacionais no <risos> <risos> fim do arco-íris é só do é. É a Terra dos duendes e de MacGregor pronto mas sobre Portugal o país não, do a fa... tu queres fa... a que falar do específico Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda um, mas estavas a falar do caso específico de Portugal Sim. Qual Sim, é que forma. é o teu pensamento? Quais é que são as tuas questões? As minhas... Que... Não, era só isso era se Agora, com este orçamento de Estado Se o ordenado mínimo passasse a ser 850 euros se não era arrebentar ainda era mais agora... que o país Ia arrebentar muito mais que os trabalhadores Porque os trabalhadores iam ir para o olho da rua Porque os, imp... porque os... Uma que... uma os restaurantes... Eu acho isso que podia acontecer. Eventualmente, só veste, só veste que eu pensei. Estava a fumar um cigarro oh. hoje de manhã, tomar um café, ah, estava tá a olhar para as merdas e passaste Não, não é eu estou a fazer assim. Estou uh, uh, a levantar o ombro, não é naquela de, Isso é uma coisa estúpida. Isso é. É um bocado evidente, não é? Pois. Mas então isso é péssimo. Uh, uh, sim. Só isso é uma coisa gradual. Tipo, 50 mas, mas euros, 50, repara, 50. 50. Não, mas, a mas repara. Mas repara, o PCP faz isso porque está na oposição. É para não é governo, é. Me eu não apresenta aquilo como proposta de governo. Não, <risos> aquilo é como eu tive um. há um rant no Patreon sobre a minha visão sobre o está... Aquilo é um... é um regateio. estás Mas a ver é que a o... oposição não pode apresentar uma coisa plausível? Em vez de ser uma coisa até um bocado estúpida. Neste caso, porque vai ter que negociar, vai ter que negociar, ou terá uma perspectiva de negociar e ir a meio. Por outro lado, porque o plausível não vende tanto politicamente oh, Castro olha lá quais é que, foram, o quais é, consegui quais é que são os é elementos efetivos previstos por exemplo neste orçamento do Estado que diga-se numa análise me parece mais fria este orçamento do Estado é muito de esquerda e também há a parte a birrinha do, do bloco e do, e do PCP mas não, não importa acho legítima a posição que os partidos políticos é que a tomam assim de subir 10 euros, uma, uma subida realista é subir 10 euros nas pensões, por exemplo. E é uma, é uma coisa absurda para o orçamento do Estado, é muito dinheiro. Vezes 14, vezes todas as pessoas pensionistas, vezes as que recebem mais e menos, é muito dinheiro. É uma coisa absurda. Mas dizer, ah, vamos subir o ordenado mínimo de 700 para 710, vai-te dar quantos votos? Não, nós propomos de 700 para 750, para 800, para 853 anos. Assim é que isto deve ser. E isso é uma maravilha, não é? Não deixa de ser irrealista. Se o... opá, até, até posso estar redondamente enganado. Mas se o Bloco de Esquerda, o Livro, o PCP, tivessem no governo, acho que não fariam... Essa subida, pá, procurariam fazer muita, procurariam ter muitas medidas diferentes, mas uma subida de salário mínimo desse, desses termos, não, claro que não. Mas é isso que eu não percebo, então. Porque tu puxas de um lado e tiras do outro. Mas isto é política. Ah, bem, bro, mas eu não... Sim, okay, é política. Mas... E a política é estar a discutir subidas de salário mínimo no orçamento do Estado, quando isso na verdade é uma coisa bastante irrelevante. Em termos da macro-política nacional. Posso mandar um uh! <risos> Não bro, mas a verdade é que tens é coisas a pensar antes de subir o ordenado. Assim, sim, tu, mas sim. Tu, tu, tu podes ter várias, várias abordagens a isso. Quando tinhas o escudo e não o euro podias ter uma abordagem que reduzia o valor da tua moeda e que te tornava mais competitiva a nível internacional. Sério? Pronto. Há, há, há várias questões aí interligadas o que eu digo que o ordenado mínimo é irrelevante exatamente por causa destas subidas que não vão efetivamente porque olha, porque se o preço do petróleo sobe muito, os 10 euros que ganhas ao final do mês não me interessa, se há impostos sobre o petróleo, isso foi de facto uma discussão sobre os produtos petrolíferos isso foi de facto uma discussão pertinente que se tem vindo a ter não é? sobre o valor do, dos combustíveis porque é uma coisa que afeta muito diretamente o poder Uhas, de compra. Afeta muito mais do que o aumentar de compra, os 10 euros. Os contribuintes, os custos das empresas, etc, etc. A subida de... Podes ter uma previsão de subida, mas de salário mínimo. Até porque tu, quando tu estás a comparar-te a um mercado europeu, tem salários mínimos muito mais altos. Olhas para o salário mediano e dê aspas. Com exceção, creio que não pai de países como a Eslováquia. E é esta a narrativa liberal, é aqui que vais pelo outro lado, não é? Olhem para estes gajos que até 89 viviam no regime comunista e agora já está melhores que nós, estão sempre nesta ladinha lá quando as coisas não são bem assim, mas não Só sou... foi o regime comunista que desmeteu assim sou... com estas condições para <risos> poder, exemplo, por exemplo, não são, isso também tem a ver com outras coisas culturais que agora, que agora podemos. Ouve, eu, tô... eu não me calo porque tu disseste Estavas estava escalado, mas dai, interrompo me dai. a qualquer Deixa -me momento Deixa-me só dizer uma cena. Isto é um preferias. É um preferia, diz-me. Qual é o país mais capitalista de sempre, nos Estados Unidos? Uh, não. Não. Mas podemos ir para os Estados Unidos, que é um bom... Um bom... Um... Ah, ok, é um okay, bom... Okay, bom... Okay, desculpa. ok, desculpa. Sim, nos Estados Unidos. É um putagem de se nos Estados Unidos. Tipo, sim, tu olha é... lá, uma merda sim. qualquer que tu conheces do Google, estás a ver. Ah, <risos> tipo... Alguém... O... Os Estados Unidos. Pa países baixos há 300 anos ou assim, sim, mas, diz, mas diz, mas Qual é o país mais comunista que houve até agora? A potência, tipo... Um, Eu comuni... Comuni... não estou a falar da China agora estou a falar do comunismo-comunismo a China do mal uh, muito depois mas vamos tirar a, a ditadura queres, queres a Rússia mas uh, lá está o, a questão do comunismo é que o tens de controlar todos os meios Acabas, pois... é por inerência um regime ditatorial porque toda a gente tem que concordar é a ditadura do, uh, do proletariado do bem não, é a ditadura do proletariado, assim que, okay. que lhe chamam não sei se teórico. Então, pronto, tu preferias viver nos é Estados Unidos? Não é bem assim, espera aí, antes que seja muito Disclaimer. atacado. Disclaimer: isto não é totalmente assim, é uma versão muito simplificada, mas não temos tempo para isso. E eu estou cansado, para coisas complexas. <risos> preferias viver nas, nos Estados Unidos ou na Rússia? Em que ano? Mano, foda-se, vamos. Do ano. É em, qualquer, em, qualquer altura da, em qualquer altura da história eu faria viver nos Estados Unidos. Eu também a membro, foda-se. É, porque a probabilidade de apanhar um embriol do um caralho Não, não, Lúcia... não, não, não, não. É só por isso, é, mano. É, é, é, é, é, é, é, é. Ele perguntou-te o ano e eu disse logo é em que altura do ano. Não é, é que, isso. Tipo, se foi no verão, se calhar até. Não, okay. tudo. Em, que é, em, em que ano? Diz-me o ano. Os dois países das... têm as mesmas condições atmosféricas. Ah! Não, não, não. Pronto. Se eu faria viver na U.S.S.R ou nos Estados Unidos como eram à época mas... é, obviamente preferis ver nos Estados Unidos mas aí a coisa é muito clara ok? eu já tenho capacidade de olhar historicamente para aqueles países e dizer a generalidade das pessoas teve um incremento no, na, no, no seu nível de vida naquele período nos Estados Unidos maior. a generalidade das pessoas no SSR naquele período de tempo passou fome Coisa. Não, mas é uma questão que. Mas faz Percebes, sentido né? pensar-vos -se Onde um é que eu preferia viver? Agora, em, em, em que é que eu preferia viver? Na Moldávia, nos anos 70. <risos> no epítome, foda-se. No epítome. <risos> <risos> Imagina que terror, meu. Que terror. É incrível. Não era nada, meu. Não era nada. O, o quê? Viver naquela zona. Nos anos 70. Nos anos 70. Os loucos anos 70. Havia cogumelos entro, na. Entre a Ucrânia, a Bulgária, a Roménia. Mano, não, esquece. Tu eras a resistência. Esquece. Tu não, não eras nada a resistência, meu. Aquilo era, uma, era, era uma, uma terra completamente esquecida. Aliás, por isso é que ainda tem lá no meio um país que nem existe. Pois é, existe, existe, a Transnitria. não existe. Um que... Sim, existe, mas não é reconhecido, não é? E diz lá para os turistas para não se aproximarem se não podem morrer. Podem levar flechadas na cabeça. Pronto. Um... Eu não fui lá Agora imagina Vives numa uma uma zona é grande, Pá, não... alguma... <risos> Uma coisa é tu fantasias. É como vês o Chernobyl Estás a ver? Uma coisa é tu fantasia E tu seres tipo ali Ou tu seres membro do Kremlin Ou Ou, ou um cientista de topo Como o O, Sim, o... o... o... personagem principal que eu inf... Cujo nome infelizmente me escapa agora Roaclititsch Legasov <risos> <risos> Legasov Legasov E que fizes uh... uma voz mesmo grossa nos anos 70, a morar na, na Moldávia era a mesma coisa que morar no na, na SSR bro. não é a mesma coisa, o SSR não é Olha lá, a Rússia é o maior país do mundo, não é? Sim. Agora acrescenta-lhe o Cazaquistão, a Ucrânia. Sim, sim. Não, é isso que eu quero dizer. A não é, é os coisa, a bisque, é, é exatamente galera, um isso, que eu, lá lá um isso que eu estou a dizer. É exatamente, por isso é que eu disse Moldávia nos anos 70, foda-se. É que viver em Moscou, viver em Minsk, <risos> viver em Kiev, pá, poderia ser que pintasse, Agora viver na Moldávia, meu campos. Era, Trabalhar era isso, nos campos. isso, era isso, era isso, era, ah, era, era, era numa isso. Zona rural. O sujeito que ia ter uma um nuclear nos dentes. Não é? Eu... Que vida ridícula. <risos> Já é da, da cooperativa Vezes 3.500 Nossa senhora Bem, íamos para onde? Mas ah, se eu, eu preferia dizer, viver Foi na Moldávia que eu a primeira vez Estás a ver aquela cena que o pessoal faz nas árvores, Tipo as iniciais mais Sim. Com, com balas de pistola <risos> Com a parede Se calhar divertíamos-nos mais e não sabíamos Pesar, É bro. isso que era, é, isto é tudo enviesamento histórico Sim, mas isto, desculpa Nada, nada. Não tenho... ah, se eu preferia... Tu perguntaste-me se eu preferia viver nos Estados Unidos ou na USSR. Vamos lá, alterar os termos de comparação. Se eu preferia viver no epítome dos Estados Unidos, hum. naquilo hum. que me parece, teoricamente, seria o epítome liberalista dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos hoje em dia sejam muito menos liberais do que já foram e do que outros países são. Podias escolher, podias escolher a época em que vivias. Mas tinhas que escolher um dos países. Podias imagina, escolher viver nos anos 50 do SSR ou nos anos 2000 dos Estados Unidos. Como o cidadão mais comum possível. Sim. Pronto, porque uh, uh, isso... Classe média. Oh. Mano, tipo... No... Está bem, eu estou okay. a tirar. Ok, o, o, o, o de cidadão mediano. Eu preferia viver como... Americano nos anos 50. Americano, claro, assim, no ano 50 ou nos anos 20 okay. pós-guerras que maravilha pois? Que é assim, sim, não é assim tão maravilha há muitos traumas sociais mas é um período de incremento tecnológico <coughs> sim, sim, sim. de qualidade de vida eu estou a falar no, no mediano não é? é uma coisa completamente diferente de me colocares no, no, no bairro de classe média de Moscovo em 2014 ou me, ou me colocares no Idaho com o Duncan saber, <risos> sure. Ou no Iowa a colher batatas, não é? Para uma coisa completamente Uf. distinta. Mas assim no mediano, provavelmente aí. Porque de facto, esses são os vencedores da história. São esses períodos históricos. Os, os, dois, os anos, anos 20. 20. Os anos 20 e os anos 50. Os anos 20 talvez com mais piada ainda, não é? Yeah. Mas repara, em termos de transportes e tudo mais, para uma vida... Sim. mais doenças, menor esperança média de vida muito abaixo. Que nem é necessariamente uma coisa da má. Sim. Não. Tendo em conta, não, tendo em conta que tens é. tipo 20 é. anos às vezes de vida de merda. É verdade, é verdade. Tendo, tendo em conta, tendo em conta estas informações, acho que devíamos apontar para os 33 anos. Sim. Tipo Jesus Cristo. Óbvio, mas aos 33. Ou tipo, o melhor sítio para se viver, Europa em é 1415. Peste negro era bater boa. Estavas bué, é bué este... ali na vinhos ali na costa portuguesa. Tinhas uma gira se tatuar de uma caravela no braço. <risos> Quero este design. Eu vou tentar não ser geek neste momento e não corrigir as... Eu a... sei, a peste negra não foi em 1200 é que... perdão. Acho que não está muito longe, estás porque... mais é distante tantas caravelas. É 1500 foi. Não É assim, é assim estás mil... tá, é assim, umas décadas para um lado, umas décadas para o outro, encontrou se no, no meio. No meio. Tá <risos> fixe. Por, isso é eu, por isso é que eu disse que ia ah, Sei caravelas. Pronto. Brasil, mil, mil 500. Brasil, mil 500, exatamente. Peste Negra, foi em 1300 e tal, não foi? Sim, mas, não, mas imagina, tu tens uma caravela tatuada <risos> assim, foi no foi final do, do século XIV, 1380, bem. 1347, 1350. Não, mano, eu tenho a história, Ah? É? Eu, eu tenho a minha história. Você não teres tatuado uma caravela, já indica que a caravela está instituída, que não é uma coisa que aconteça imediatamente. Qualquer modo, não vamos falar do agir, pois não? Eu não falo do agir. <risos> não falo do agir, mas é mais engraçado. É a mesma coisa que eu atuar aqui. E tu preferias viver onde agora? Se puderes viver em qualquer país, qualquer época do mundo, daquilo que conheces e que imaginas. Daquilo que conheces e ah, imagino. É sim, não foi o exercício que tu me deste. Pois tu não, tu não pois foi mais o um, é muito tempo. mais tipo livre. É. Estás a ver mais... posso escolher o que quiser? Podes o que tu quiseres. Olha, época, esta época. É a minha época favorita. Ok. Porque tens tipo redes sociais, tens internet. Tipo, tu ficas bem? aborrecido em casa. <risos> Tipo, podes fazer boa é merda, estás a sim, sim, sim, sim. Tens pornografia. Te... Cada vez vejo menos, menos pornografia. Estou mesmo a, a, a entrar yep. tipo no ano de Novembro. Não vou fazer isso, obviamente, mas já não vejo pornografia tipo há duas semanas. Sim, sim. Um... porque que <risos> <risos> eu disse isto? Eu estou a controlar para não entrarmos num no novo top de conversa assim que abrimos um. Porque tu ainda <risos> vais ter que fechar isto. É que, que país é que eu escolhi? Ou seja, 2021. Uh... 2021. 2021? Eu, eu tenho, eu tenho um. Não, é, 2019. 2021. Eu tenho. Eu pai. Eu no mundo que eu gostava de viver. Que eu acho que se vive bem, mas eu não tenho conhecimento de causa. Ou seja, uh -huh. só por imagens. Claro. Por... Testemunhos. Islândia. Tu não ias gostar de viver na Islândia. Tu odeias frio, meu. Mas também odeia é de calor. Isso não é verdade. Mas Há, clima, de... há, há climas muito mais ou menos De dia. Ixi, mas faz aquela merda no céu que eu acho que é fantástico, que, que acho que é mesmo bonito. Tens... Gostava de ver uma Mas no te... Olha, <risos> sabes o que é isso? Isso dia. é como o Bessem em Lisboa. Estou <risos> okay. a brincar, não tem nada a ver. Yeah. O Bessie em Lisboa e um avião que bom, não vais gostar. segundos minutos depois, e hoje oi, já passaste. Não, não era o mesmo. Estava tá a falar da Aurora, certo? Yeah. Não era Sei. o mesmo. Tipo cara. Noruega, pronto. Não é muito diferente da Islândia. Estou -se a ser racista com brancos acima. Posso, estás a É tudo a mesma merda. Pronto, pronto, já sei, sei, já, sei, já sei, já sei, já sei Chihuahua, México, que é uma cidade é. Eu sei, mas porquê? Não sei. Porque não. Ah, usar camisa? Latino, latino, latino. nasce a eu, eu não tenho, eu não tenho grande dúvida. Não tenho grande dúvida. Agora tenho uma, uma certeza assim muito grande. Eu gostava de viver nos anos de ser. 20 anos mais velho, ou seja, ainda apanhava esta fase, ok? Mas já eras mesmo cansadito? Sim, filho. mas viver, viver a minha juventude sem internet, nem telemóveis, nem nada. Mas já tinhas mesmo aquele testículo para baixo? Já tinhas 50? Sim, bro. Pois? Querias já ter tenho... 50? Com... Não é queria ter 50 hoje em dia, era queria ter... Vi... Esta fase da minha vida que estou a viver agora, eu preferia... Que não existisse internet, okay. mas já há muitos anos ah, okay, penso okay, isso. Okay, Sempre romantizei muito os anos 80, não, 90. Porque tu podes apanhar aviões para ir a sítios, podes informar-te. Já há uma globalização bastante avançada, mas ainda não há este redupio de informação em que estamos todos envolvidos. Ok, era, uma era menos informação e mais ação, exatamente. E gostaria de viver na Nova Zelândia, yeah, porque tu curtes né? não yeah. Porque tu curtes boa, não né? Eu adoro a cultura neozelandesa. Ele gostou muito, ele veio Sim. muito feliz da viagem. Não, mas, mas a Nova Zelândia sempre foi a minha viagem de sonho. Depois tens o Sim. Começou, começou pela minha paixão em pelo ah. Reiby, mas ao, ao, ao ver Reiby, conheci a cultura, gostei. Eu não, eu não me tá via a viver na Nova Zelândia. Demasiados bichos. Isso é na Austrália, meu. Porque não há bicho na Nova Zelândia. Não, não há bichos na Nova Zelândia. Nova... seleção a... de rabi. Era oh, da... esses bichos Cláudio, Cláudio. Cláudio. É, é. que eu merda, mano. Que merda. Não, mas, mas pronto. Mas não há bichos na Nova Zelândia? Animais tropicais? Não. A Nova Zelândia é 2 mil quilómetros a norte da Austrália. É todo mil quilómetros, bro. Yeah. <risos> Aquilo é do caralho, meu Não é tipo Espanha yeah, é mesmo, Há um oceano pelo fala, meio Fala inglês, não é mesmo Mas os gajos que descobriram a Austrália Demoraram para aí mais cinco anos a de descobrir a Nova Zelândia mas, E já havia lá okay. Nunca, Nova Zelândia, então não tenho ideia de como é que é Não tenho os, os mesmos bichos Mas a Austrália também não, não tempo, é também passas não, não. Mas, mas, mas, mas, Calma, deixa-me dizer-te ah, ah. outra coisa A Nova Zelândia fica a dois mil km da Austrália E a Austrália tem quatro mil e quinhentos quilómetros de do diâmetro dentro. Ok? Yeah. Portanto. Tudo mato. Não, não é tudo mato, não há bichos em todo lado. Por exemplo, Sidney é uma cidade com um clima muito ameno. E, que, e vais dizer que não há escarabalhos também de zebras lá. Não. Não. O que é vocês estão a vocês... Os bichos que há aqui, os bichos que há em Bragança são iguais aos bichos que há em. Sei lá, deixa-me fazer assim, em Ankara. Na Turquia continental. Não, cara, são oh, bro, bro, bro. diferentes. Bro, bro. Que os bichos daqui Mas são há... diferentes bichos turcos? Bro, bro. São. Ah, Oxe, vai ser é muito o... racista. Bro, bro. Não. A Austrália separou-se muito cedo. Tem um gato em Portugal, é diferente de um gato Não, na Turquia. Os, os bichos da Austrália na Nova Zelândia são completamente diferentes. Todo a tipo sei. de animal e todo tipo de seres vivos são completamente diferentes. Isso é verdade e tu nem podes levar para lá nada que seja Pô. novo para proteger uh, uh, uh, as biosferas. Pronto. Mas a questão é, a Austrália tem de facto uh, clima tropical. Sim. Grande parte da Austrália, nomeadamente no Norte, mas essa, e só tem duas estações, só tem inverno e só tem verão. Sim. E o inverno dos gajos é só, está a chover a toda hora. Está a chover a toda hora e está mais quente ainda por causa da umidade. E depois hum. no verão há é uma tosta de deserto, pronto. E, e tem bichos muito diferentes e tem cobras e tal, e não sei. Mas até em Sydney. No Norte, mas Sydney é no Sul. Mas também tem bichos. Eu há bocado disse que estava a 2 mil quilómetros Norte, mas está no Sul. A Nova Zelândia, mas tem, tem os piores bichos, Sydney. Os seres Todos. humanos. Tem muitos seres humanos. Mas tens Melbourne. Melbourne Não. é fixe. Melbourne é onde é, é, a fi é a pista de Fórmula 1. <risos> assim, isto também é racista da minha parte. Porque eu, eu estando em Melbourne e em Sydney, eu disse, Sydney é uma versão mais asiática de, de Austrália, mas acho porque que me a essa sensação. Não. E Melbourne é uma cidade mais europeia. A própria arquitetura Uh, o ordenamento do território. Tu estás em Melbourne e parece que estás numa cidade europeia. Uhum. Sidney não. Sabes que é diferente, mais parecido com cidades asiáticas. Tens... Há, pandas. <risos> sei, mas... há pandas? Não sei, há pandas, Só... não sei. A pandas na Austrália? Há de haver nos justo. Estás a rir daqui caralho. Sabes que, todos... <risos> Sabes que todos os pandas que existem no mundo são propriedade do governo chinês? É que e que são a todos e que são uma moeda de troca diplomática se a China corta laços com um país, tira, o ZU, tira os pandas dos dois isto é facto realmente é <risos> realmente bro é um, é um foda-se, é fortíssimo na, na negociação olha, dá me as pandas okay. <risos> há, mais, há mais layers do que <risos> o que é que és em troca por isso? Um é panda. Não, as pandas. Eu, é os pandas são o pior animal de sempre o pior animal de sempre bro mas em cativeiro conseguem sobreviver. Mas o panda é mesmo overrated, mano. Só... Pois é. Eu pois acho é. mesmo que é um animal completamente overrated. bro. Sabes que é descendente do urso? Já vamos na biologia. <risos> eu sei. Eu Sim. Sei. É o urso. Isto está mesmo a louvor da place, este episódio. É o 50, quer dizer. <risos> mas, yeah. já, mas já falámos de pandas aqui. Quando naquele episódio que nós já. estávamos a falar qual era o teu animal. Foi... Se fosse um animal, tu querias ser um pássaro. Pois queria. Eu queria ser uma preguiça. A pai eu dou já falámos disso também. Já falámos sobre tudo, na realidade. Mas chegámos assim. Fazer tudo o que é. Tá? Acabou. Acabou o podcast. Não. Eu, vai haver um episódio. Vamos ficar assim e Vamos fazer tipo Luta de Beyblades. Só. Já, já acabámos. Já, acho que é este o último episódio do Noá. Um... É hoje, bro. Fazemos Luta é de Beyblades em, em honra a Jesus. Yeah. Subscrevam, subscrevam o Patreon. Ou não, uh, porque vai acabar o podcast, não é? Não, não. não subscrevam, subscrevam. Não, podem continuar. em honra, honra destes de 50 episódios. Um brinde. É o final. Voltamos para a semana com o Pedrocas.